Olá, eu sou a Letícia da Escola Mário. Hoje a oficina do projeto Memórias em Rede acontece na Escola Super Geeks de Santos. Por isso, estamos todos juntos, cuidando-nos da Escola Mário de Almeida Alcântara e da Avelino de Paz Vieira. Vamos saber um pouco mais dessa oficina? Eu sou repórter do Memórias em Rede e eu vim entrevistar a Ivelize da Escola Superlix. O que, que você está sentindo é, de ser desse espaço? Olha, é muito legal, eu estou muito feliz, porque é uma alegria muito grande receber vocês aqui, ter essa oportunidade de partilhar uma manhã bem agradável, onde vocês vão aprender algo novo, eu acho isso. Muito gratificante, eu fico muito feliz em tê-los aqui conosco. Muito obrigado! Eu sou o aluno da Escola Avenida da Paz Vieira. Foi muito legal revisitar pela segunda vez a escola Geeks. Lá conhecemos o game Minecraft, jogamos, nos divertimos, construímos a cidade de muitas memórias e esperamos ter mais no próximo semestre. Tchau.